Olá, meus amigos do canal Abrindo Case. Hoje eu quero compartilhar com vocês dicas sobre um estabilizador que eu acho muito bacana. Esse estabilizador é a Mini Grua.